Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titi, trazendo mais um vídeo pro canal. Ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, rapaziada, se inscreve, ativa o sininho de notificação aí. Se você for novo, beleza? Digita um número aí de 1 a 300. Porque hoje a gente vai fazer o que aqui, galera? Vai fazer um sorteio pra vocês aqui no canal, mano. Um sorteio daquela evolução que eu fiz na continha aí, evolução pesada. Se você não assistiu esse vídeo, tá com 43 likes. Muito obrigado pelo apoio que vocês vão dando aqui nos vídeos. A gente tá batendo uma quantidade de visualizações, até legal. Mas tem como a gente aumentar? Pega e divulga esse vídeo, compartilha com uma pessoa que você sabe que gosta de Tank ou que já jogou de Tank vai ter uma nostalgia assistindo esse vídeo morou? Essa evolução pesada tá muito legal, deu muito trabalho 1 hora e 40 de vídeo pra, é, nos corte tudo, rendeu 32 minutos de vídeo para vocês tá muito legal, bem editado e dá pra entender se você assistir até o final. Mas voltando ao, assunt ao assunto aqui que é o sorteio galera, eu fiz um formulário, vai ter todas as regras, para você participar do sorteio segue as regras do formulário que vai estar na descrição você vai clicar no formulário, tem como você entrar pelo celular, tanto faz o lugar que você tá pelo tablet. Vai ter como você entrar aí e preencher esse formulário. O sorteio da conta é lá no Nexo. A continha que eu fiz a evolução pesada aqui, beleza? Se você quer ver, quiser participar desse sorteio para estar tá ganhando essa conta, o que, que você vai fazer? Vai entrar no formulário que está na descrição desse vídeo. Daí tá as regras do sorteio são básicas. É bem simples. Primeira opção é me seguir no quer ver, Instagram. Segunda opção é estar tá inscrito no canal. Se você não tiver inscrito, se inscreve aí, beleza? Para estar tá participando aí do sorteio. Terceira opção, digitar o um número de 1 a 300 aqui nesse vídeo, beleza? Tem que ser nesse vídeo, você preenche tudo aqui Faz tudo certinho e vem aqui nesse vídeo Digita um número de 1 a 300 Entendeu? E a quarta opção É curtir a minha página do Facebook Que é o Arroba Senhor tietê. Lá eu tô 200 curtidas Daí se você quiser dar um apoio lá, a página tá bem legal eu posto todo dia coisas lá pra você escrever Tá orientado umas coisas legal, Dá uma risada de vez em quando Mas aqui é as regras do sorteio Preencheu todo o formulário, fez essas quatro regras aqui ó, Daqui pra cá, se aqui se você quer ver Não deixou o like nesse vídeo, tem de deixar o like Nesse vídeo, porque, mano Aqui você vai fazer, vai preencher tudo isso aqui E eu vou ver tudo lá no, tipo assim No bloco de nota lá, galera Vai aparecer seu nome, todas as pessoas que fazer aqui Vai aparecer lá, beleza? Então faz isso aí comenta aí no vídeo, é aqui nesse vídeo, demorou? Porque tá tudo certinho, mano. E eu também quero ter uma, vou dar uma notícia muito boa pra quem duvidava assim que eu ia fazer um, um Tank. duvidava que eu ia fazer as coisas. Tá dando certo agora, eu vou mostrar pra vocês. Galera, aqui tem zero resposta, eu quero ver quantas respostas que vai ter aqui. Depois eu vou vir aqui, não nem vou mostrar isso aqui pra, você, pra vocês, mas depois tem como, tipo assim, analisar todas as respostas aqui. Isso aqui não vai aparecer pra você, ó, Esse trem aqui. Que tá aparecendo aqui pra mim editar, porque eu sou o dono do formulário, daí aparece aqui. Mas agora você vai aparecer aqui essas opções pra você marcar tudo. Marca, participa do sorteio, porque a continha vai ficar top, mano. É uma continha que, tipo assim, vai ter a venda no meu... É, tipo assim, é... O atributo dela é o que eu vou vender, tá ligado, mano? Por aí. Vocês vão ver. Mas enfim, voltando aqui, ó, galera. Vem cá pra vocês verem. Coloca aqui com o Chega aí, chega aí. Entra aqui, mano, o meu site tá aqui, ó, tem meu Facebook, tem meu Instagram e tem meu site. Agora eu fiz um site, mano, Tietê, ó, senhor Tietê, ó, fiz aqui pelo site Google, beleza, mano? Esse site aqui, ó, o site de venda do Tietchan, onde eu fiquei a madrugada toda, eu fiquei uns 3 dias mexendo nesse site até chegar a esse ponto aqui, pra ficar com esse estilo. Mais pra frente meu servidor vai ser montado nesse site, beleza? Só pra vocês terem noção, que eu tô tentando, e é tudo a base de eu mesmo, sozinho, não tem ajuda de terceiros, ou segundos, nada, só eu, senhor Tietchan. entendeu? Então, ajuda aí, mano, ó, deixando seu like no vídeo, participando das coisas. Se você estiver interessado, cara, em comprar uma evolução, aqui nesse site tem tudo certinho, galera. Tá tudo... Mano, qual aí comigo? Não tem nem o que falar. Só você ver, não você entender. Mas, enfim, seja bem-vindo ao site é, Tietchan Tanks, né? Site de vendas de evolução no VD Tanks. Inscreva-se no canal Tietchan. Daí você clica aqui, você vai direto pro meu canal tal, se inscreve, se você não for inscrito. E aqui tem os vídeos, né? Os videozinhos. Que saiu aí do servidor, tal daí também. Quer ver, tá muito bonita essas capinhas que eu gosto de fazer essas coisas. Daí eu deixei o site assim. Aqui tem minhas redes sociais, né, mano? As únicas redes sociais que eu tenho que eu uso o Instagram, mais né, e o Facebook. Só essas duas redes sociais que eu uso muito. E vou agora. A gente chega na parte interessante do site que muita gente fala assim: ó, como que eu vou ficar forte nesse DDT que o Tietchan tá jogando? Eu arrumei uma forma a VIP desse servidor. Para quem não sabe. Custa 800 reais e aqui eu vou estar tá vendendo. Quer ver, tipo uma VIP free, muito barato mesmo, mano, muito barato mesmo. Chega aí pra vocês verem. Aqui ó, tá o lacra ó, pet nível 70. Daí aqui ó, o site aqui tá aparecendo o mesmo nome que apareceu lá em cima. Site de vental, se inscreva, faça sua compra por boleto bancário. A gente tem boleto bancário aqui no site, galera. Ó, pet ni... nível 70 vai cair evolução, embelezar é embelezar, full embelezar do pet full Acra full cartas, full espírito de luta subliminar, 5 full cara ó, daí aqui ó conta do Tietchan. é que tá ó, lá compra sua evolução conta full 29 de atributos preço 25 reais entrega após o pagamento entendeu galera tem como você pagar pelo boleto bancário daí o produto aqui tudo certinho mano isso que demorou para ser feito galera está nem ligado não foi de uma hora para outra não beleza antes de negar e falar nossa cara criou o site de uma hora para outra foi não isso aqui demorou muito mano até eu aprender mexendo no site para tipo, mexer aqui ver Configuração, isso em configuração de boleto, Paypal, tudo para fazer essas coisas certinho. Demorou. E me desculpa o vídeo que tá muito grande, mas assiste aí. Tipo assim, aqui tá minha conta, né? Conta do Tietchan. Aqui alguns exemplos. Aqui, as fotos, ó, pra vocês verem, Prática, física. Vai estar tá tudo full. Vai, aqui mostra que vai estar tá tudo full quando você comprar que vier essa evolução. Tudo full mesmo, mano. Não vai ter nada faltando. Pet, que é o mais difícil pra upar, vai estar tá full. Olha o subliminar. Tudo full. As estrelas, tudo full. Basicamente, você vai estar tá com o atributo assim, mano. Esse atributo aqui é de um vídeo. Praticamente, galera, pra vocês terem noção, então, mano, se você quiser comprar essa, tipo assim, essa evolução que eu tô fazendo, ó, é só chegar aí no site, beleza? Faça a sua compra pelo boleto bancário. Pagamento em como você pagar pelo PayPal e tem como você pagar pelo cartão de crédito, ban é ó, pagamento na lotérica, boleto bancário, aí, preço é 25 reais, beleza? O link tá na descrição. Se você quiser ganhar dinheiro, que vem curtando o link aí, ó, aqui mostra como que você vai ter de fazer para ganhar dinheiro e curtando o link. Tem esse site aqui, ó, que é a dica do Tietê, beleza? Mas basicamente era isso o vídeo que eu tenho pra fazer pra vocês aí Participa do sorteio Formulário tá na descrição Muita gente que vê, vai estar tá interessada aí no sorteio e tal Hoje vai sair mais um vídeo, galera Esse vídeo que vai sair aí, né? Daí eu vou estar tá falando sobre que vê, ah, o site novamente, né, mano? Daí vai sair um vídeo muito top Que eu vou testar todas as armas aqui do servidor, beleza? Essas armas novas de atualização aí que eu nunca testei Eu vou testar Se você tiver interessado em assistir esse vídeo Cara, hoje, às 8 horas Depois desse videozinho aqui Só chegar no canal e assistir Basicamente era isso. Espero que você participe do sorteio. Ganhe esse sorteio. Deixa o seu número aí. Se você for novo, se inscreve. Formular na descrição. Site na descrição. Então, Titi tá como? Ó. Ó, do cheiroso, bonito. E dá aquele nai, assim, né? Tá cremoso, irmãozinho. Então, segue nós nas redes sociais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço do senhor, Titi. Muito obrigado por você assistir até o final. Falou! <risos>